Com o passar dos séculos, a igreja romana foi se afastando dos princípios bíblicos enquanto estabelecia suas próprias tradições e dogmas. Aqueles que questionaram tais tradições foram perseguidos. até que em 31 de outubro de 1517 Lutero afixou na porta da catedral de Wittenberg, Alemanha, suas 95 teses sobre o poder e a eficácia das indulgências, também chamadas de 95 teses de justificação pela fé, as quais questionavam o poder das indulgências e das boas obras sobre a salvação do homem. Este ato repercutiu por toda a Alemanha, despertando a atenção de Roma, marcando assim o início da Reforma Protestante. Foram estabelecidos cinco pilares que sustentam a reforma protestante, destacadas em cinco frases em latim, iniciando com a palavra sola, que significa somente. Estas frases são conhecidas como as cinco solas. Sola escritura, somente a escritura. A Bíblia Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105 Os reformadores encontraram na Bíblia e não em tradições humanas a palavra de Deus que aponta o caminho da salvação.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 entre Deus e o homem. Nenhum outro, mesmo considerado santo, pode fazer a mediação entre o pecador arrependido e o Pai. Sola gratia, somente a graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9 Somente a graça de Deus pode perdoar pecados. Nenhum esforço humano, boas obras, indulgências, nem dízimos ou ofertas podem fazer isso. Ao aceitar Jesus... Recebemos a salvação de graça, sem nenhum mérito próprio. Podemos fazer boas obras por amor a Jesus, mas não como se fosse possível que estas obras pudessem contribuir para a nossa salvação. Sola Fide, somente a fé porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Pela fé aceitamos o sacrifício de Jesus e temos os nossos pecados perdoados, recebendo assim a salvação. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías 42, 8 Somente Deus é digno de adoração. Nem imagens, lugares, pessoas ou anjos devem ser adorados ou glorificados. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças... Honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém.